Eu nasci de uma família militar. Eu nasci, meu pai era capitão do exército. Nasci em Santos, São Paulo. E, como militar, uma família com seis, quatro irmãs e um irmão. E, como um militar, a minha família, meu pai mudou muito. Então, a minha formação eu tinha uma visão muito ampla do, do, do Brasil. De São Paulo, eu, nós moramos no Mato Grosso, na época era um estado só, eu, nós assistimos a separação do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Eu morava em Campo Grande, bairro do Amambai. É, depois, moramos antes na Bahia, Salvador. É, morei um bom tempo no Rio de Janeiro, a Praia Vermelha. Moramos é, em Brasília. É, passei uma boa parte da minha adolescência em Brasília. E depois voltei é, para São Paulo. E, e essa formação, meu pai meu pai depois chegou a general de exército, né, que é o cargo máximo do exército, foi comandante da Escola Superior de Guerra. E era um equilíbrio interessante em casa, porque minha mãe, meu pai morreu no um ano passado, agora, com 95 anos, era o general de exército mais antigo do exército. E minha mãe era professora de yoga, homeopata, filha de médicos e meu avô, pai dela, foi prefeito em Jacareí, era o médico da cidade, e e, e ela sempre foi vegetariana. Então, era uma, era uma combinação muito interessante a formação. E meu pai deu uma formação complementar, somente para mim e para o meu irmão, que são os mais velhos. Então, eu tinha que viajar todo ano no Brasil e fazer relatório. Então, eu fui ver a produção de manganês no Amapá, na Icome, tive, eu fiz a trans, a trans é, a Brasília, Belém, eu tive que fazer toda na época que estava construindo de terra e analisar o que era aquilo. Fui ver a Transamazônica, fui ver a construção de Itaipu. Então, todas as férias, eu tinha viagens de meu irmão e relatórios a fazer. E meu pai fazia uma formação paralela comigo em casa, quem sempre estudou em escolas nesses estados, às vezes com uma escolaridade insuficiente eu tinha que fazer relatório, tinha que discutir temas. Então, desde que eu nasci, a única coisa que eu fiz foi pensar o Brasil e discutir o Brasil. Isso me marcou profundamente. A minha a minha essência foi essa. Eu acho que ajudou muito a ter uma visão ampla por viver em várias regiões, em diferentes situações, e de ter essa formação específica. O meu processo... Então, eu fui muito interessado em política, economia, em debate dos temas nacionais tal, e, quando eu morava sozinho em São Paulo, já já tinha saído de casa com 17 anos, fui fazer a preparação para o vestibular e entrei em praticamente todas as universidades. Tal, entrei na USP, escolhi a USP, eu queria fazer economia. E, quando eu entrei na USP, foi muito marcante, porque foi o vestibular de 72 Quando nós entramos para fazer o trote, que era uma recepção dos calouros foi naquela semana mataram Alexandre Banuque Leme. Então as informações circulavam de boca em boca, mas nós todos ficamos sabendo que ele estudava do lado da economia, ali a geologia do lado da economia. Naquela época era os barracos que a gente chamava, ainda não era a cidade universitária tinha mudado há pouco tempo para o Butantã. E no jornal saiu que tinha sido um caminhão que tinha atropelado, mas todo mundo sabia que que tinha sido preso, que, que tinha sido torturado, que tinha sido morto. Então nós suspendemos o trote, fizemos o primeiro ato de protesto contra a ditadura. E eu já naquela, naquele início de, de militância, eu fui com a comissão ajudar a organizar um ato ecumênico com o Dom Paulo Barispoani no centro da cidade lá na, na, na, na Praça da Sé. Não foram, não foi muita gente, mas assim aqui, aquela efervescência estudantil teve presente. Tanto que, muitos anos depois, nós demos o nome do desse da USP, que nós fundamos na minha geração, de Alexandre Vanuque Leme. Então, essa, essa, essa, essa foi a inauguração, digamos assim, da minha experiência universitária. Já em 73 eu era presidente da Atlética, eu era esportista na época, eu fazia muitos esportes. E em 74 eu fui presidente do Centro Acadêmico, C.A.V.C., Centro Acadêmico de Cairu. E foi um período muito rico. Eu tinha um professor, Antônio Carlos Azevedo, que era bimbo, professor de cálculo, ele era muito amigo do Barelli. E eu queria trabalhar esse tema da economia do trabalho, ele me levou para o Diese, e, e, e do Diese eu fui para São Bernardo. Então, eu conheci o Lula é, ali em meados dos anos 70. E me impressionou muito, me impressionou. Eu comecei a estudar isso, o ABC, o sindicalismo, tanto que a minha tese de mestrado, anos depois na Unicamp, chama Estado Autoritário e Desobediência Operária. É uma coisa grande, são mais de 700 páginas, mas eu resgato toda a história do sindicalismo da ABC, desde o movimento anarquista, que começa em 1905, as greves operárias, a história do, do, dos anarquistas. Você tinha anarquista ali, como Andreotti, que foi preso várias vezes ao longo da, da sua vida, aí no período do Getúlio e da ditadura. Você tinha o um Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, tinha uma forte base operária. Primeiro prefeito. Com comunista do Brasil, André é, é, é, Mazzo, é, Armando Mazzo, é, em Santo André, é, que foi caçado, não tomou posse em 1946. Então, havia uma memória operária que foi interrompida pela ditadura com poucos militantes que fizeram a conexão entre o que existia antes e o que existiu depois no sindicalismo da ABC. E eu, antes de defender minha tese, eu fiz um livro de fotos Imagens da Luta, que conta de 1905 a 1980, uma coisa assim, a história do movimento operário da ABC. Eu fiz um livro de fotografias com pouco texto, eu e o Rainha, para devolver para os trabalhadores um pouco da história, eles se apropriaram da história, que era completamente desconhecida, não tinha muita coisa escrita e registrada. Então, a minha, a minha relação com Lula e com o movimento operário da ABC começa antes do PT. Eu acompanhei de perto isso com, com interesse. Eu e a Laís Abramo começamos a fazer, porque a Laís foi militante comigo no movimento estudantil. No movimento estudantil, nós formamos a primeira diretoria da, do DCL e da USP pela Refazenda. Nós tivemos mais votos na nossa corrente que todas as demais juntos na época. E estava a, a Vera Paiva, a Veroca, filho do, do, do Rubens Paiva, que é minha amiga de mais de 40 anos, é, 46 anos, com quem eu tenho grande proximidade a vida inteira, tiver muito junto. O Marcelo, que era o companheiro dela, que era da Corrente, morreu ali nos anos 70. Depois ela casou, ela namorava o Luiz Travasco, que foi presidente da UNE, que morava comigo quando veio do exílio, porque ele se separou da Marijane. Tinha dois filhos, o Carlinhos e a Barba, que são meus afilhados. O Carlinhos foi diretor da FUNAI, trabalha com índios isolados e a Bárbara é delegada, trabalha na sala de direitos humanos. Enfim, nós tínhamos ali um ambiente muito rico de discussão no movimento estudantil dessa época. E é uma geração... O DCE tinha sido reprimido, fechado, o Onestino tinha sido morto, os centros acadêmicos sobreviveram na USP, e nós criamos o primeiro DCE livre do Brasil. E foi uma geração de reconstrução democrática. O grande momento de mudança foi o assassinato na tortura também do Vladimir Herzog, que era um professor de economia da ECA, da ciências da, de comunica, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e que todo mundo sabia, porque trabalhava na TV Cultura, enfim, foi um impacto aquilo. E nós organizamos o um segundo ato ecumênico com o pode Paulo Evaristo Arnes, e foi extraordinário. Na época, o Erasmo Dias era o secretário de Segurança, tentando impedir todo mundo de chegar no centro de São Paulo, e foi uma coisa muito marcante da luta contra a ditadura. E, a partir daí, em 1976, principalmente 77 1977, essa geração, esse acúmulo do movimento estudantil vai para a rua. Nós tivemos a tentativa de construção, estavam no esforço de construção da UNE, por setor, fizemos encontro dos estudantes de economia desde 1973 e várias outras áreas é, fizeram a mesma coisa. E aí nós fizemos um encontro em Belo Horizonte, foram mil presos. Eu estava lá, eu já tinha saído da Uf, eu fui sair da Uf, fui fazer o mestrado na UniCamp, mas continuava acompanhando o momento estudantil. É, muita gente queria que eu continuasse no momento estudantil, era liderança de massa, tal, mas sempre fui contra essa coisa de estudante profissional. Sempre fui muito estudioso e militava, e acho que tem que ser assim. A universidade é um período muito rico, mas é um período de passagem. Você tem que fazer coisas, aproveitar a formação para contribuir o país de outras formas. Então, foi, foi um período muito bonito de descoberta, de vivência, de formação política intensa. É, e ali também nós tivemos contatos com vários intelectuais importantes. O Mário Schember estava na física na época. É, você tinha ali um ambiente, Antônio Cândido, você tinha um ambiente muito rico de discussão. É, eu entro na Unicamp e, e pego uma geração no debate econômico, muito importante. que, que Estava Maria da Conceição Tavares, o Beluso, o João Manuel Cardoso de Mello, Tony Barros Castro, Carlos Lessa. Era, era um ambiente muito rico de debate, com uma hegemonia clara do MDB. Estou falando isso aí em 1976, 1977, 1978, por aí. É, e eu tinha uma certa inquietação com isso. Eu vinha já de uma tradição mais à esquerda, na luta estudantil, mais independente, e, e acreditava no outro projeto de partido, mas fazíamos campanha. Fizemos campanha em 1974 para Ayrton Soares, fizemos campanha em 1978 para o Geraldo Siqueira se eleger o deputado estadual, que era da nossa corrente, o movimento estudantil, estou falando de deputados estaduais, e em 1978 estava na campanha do Fernando Henrique Cardoso, junto com Lula, Dom Paulo Evaristo Soares, eu era do, do, do da, da, da... Eu, Clínio de Arruda Sampaio e Almino Alfonso era meu, meu, meu grupo. A gente organizava a, a campanha do Fernando Henrique. E tinha um debate, Fernando Henrique versus o, Montoro. o Fernando Henrique era mais, tinha uma posição mais avançada sobre constituinte livre soberana, sobre anistia ampla geral e restrita. Então, na... Mas, ao mesmo tempo, naquela época, começa um debate sobre PP ou PT. Almino, esse pessoal, queria construir um partido mais amplo o Plínio, naquela época, era, vinha muito da tradição da democracia cristã, do governo Carvalho Pinto, mas tinha. Enfim, tinha uma posição desílio, uma posição à esquerda, mas vinha dessa tradição. O, o Almino mais da área trabalhista. Tal, e nós tínhamos a, o nosso grupo do movimento estudantil que continuava, de alguma forma, com alguma conexão. Né? Tinha uma influência forte depois, não na origem, nós éramos um grupo independente, mas depois a Refazendo teve uma influência. Um pedaço foi para o oito e a maior parte foi para a P, uma parte seguiu independente. Eu dialogava muito com a P, participei da, de um comitê de redação da, da revista Brasil Socialista. Eu gostava muito das coisas do Éder Sader, que ele escrevia naquela época. E ali também teve uma conexão com, com, com, com o Vefore e com alguns outros. E aí eu recebo o Marco Aurélio Garcia, Jorge Matoso, o pessoal que estava chegando do Chile. Tivemos uma intensa convivência. E eu, a partir de 1977, já estou dando aula na USP, na PUC, desculpe, na economia da, da PUC. Em 1978, me elejo presidente da Associação de Professores da PUC. Eu era chefe de departamento e presidente da associação. Em 1980, nós fundamos a, a antes Sindicato Nacional. Pinguele era o presidente e eu era vice-presidente. Então, nesse período de grandes lutas políticas e... e da luta democrática, na PUC, nós começamos a reunir intelectuais importantes que estavam voltando do exílio. Eu fui receber o Paulo Freire no aeroporto, ele morava num prédiozinho atrás da PUC, ele fez a primeira palestra no Tuca, lotado, foi uma coisa linda, porque foi a primeira vez que eu vi, ele chegou e falou assim, eu queria saudar todas vocês, estava cheio de homem no plenário, aí todo mundo ficou olhando assim, pô, que, que, que conversa aí? Ele falou: todas e todos, vocês não podem mais. A palavra expressa, questão de gênero. Então, Foi a primeira vez que eu ouvi essa reflexão. Estou falando de 1979. Tem gente que até hoje ainda não aprendeu a respeitar a diversidade de gênero. E ele, ele era uma figura encantadora. Eu me aproximei muito do Paulo Freire. E na, aí, na fundação do PT, eu, junto com a, a Prupuc e com a Andes, eu trabalhava no Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CDI, desde os anos 70, onde eu fiz esse livro. E eu coordenava um programa que era sobre movimento operário, e cuidava da ABC. Tinha o pessoal que trabalhava com povos indígenas, Beto Ricardo e várias pessoas, que virou Instituto Socioambiental. Depois a gente desfaz do CD. o CD E um pessoal que trabalhava com educação, Sérgio Haddad, com Paulo Freire, tudo que cria o Ação Educativa. E um grupo mais na área de igreja, propriamente, que criou a Ecumenia. Era uma proposta... Enfim, teve muita... Mas o ISA é muito forte até hoje,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 minha militância prioritária é o momento sindical porque cada antes a Propul, que então, eu eu estava no partido eu vou para o partido na fundação porque como nós trabalhávamos no CEDI era no Sion. e nós que arrumamos o um auditório para a fundação do partido então estava lá foi um momento muito emocionante histórico eu já defendia no momento do antigo, o novo sindicalismo tinha gente que achava que era o novo periguismo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 Envergadura intelectual, o Sérgio Buarque de Holanda, também, figuras uh, importantes que a gente tenha, tinha lido, debatido na Unicamp, Mário Pedrosa. Esqueci, tinha uma, o PT nasceu na fronteira do conhecimento. Né? Eu acho que a minha visão da construção desse processo é: é você tem um movimento operário que vai ser hegemônico, é, você tem o um movimento do antigo que teve um papel decisivo na construção.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 Aí em 86 eu fui para a coordenação da campanha de deputado federal dele, junto com o Paulo Vanu, que era eu, ele, o, o, o Vladimir Palmar, Paulo Camuto, Oswaldo Vargas. Era a coordenação do, era a coordenação da campanha do Lula de deputado federal que tem mais de 600 mil votos, uma votação extraordinária, e continuei muito próximo. Quando chega em 88 é, bom, nesse período, só uma passagem, eu, eu dava aula na Unicamp, estava fazendo mestrado, tinha entrado para dar aula na Unicamp e eu vi aquele prédio do Cajamar, que era um centro bonito, era um antigo hotel, uma coisa meio, mais geringonça interessante e tal, e pensei, vamos fazer uma escola de formação e convenci a CUT a comprar. E nós montamos o Instituto Cajamar, que você, Alexandre, depois foi trabalhar lá. E era, era uma concepção essa de formação política, de uma nova metodologia, de investir na formação de quadro. Me lembro um seminário que nós fizemos, tem a foto até hoje, que era, eram 60 anos de socialismo, que o Prestes foi, e chamamos gente de todas as correntes. Foi um momento histórico, tem uma foto muito bonita ali, muita gente que participou dessa, desse período. Então nós construímos o Instituto, o Instituto Cajabá, e quando chega nos anos 80, é... Quando cheguei em 88, eu ganhei uma bolsa muito interessante de estudos, que eu podia escolher qualquer lugar do mundo. Você não escolhe, você é escolhido. É tipo Fundação Humboldt. Você vão lá chamar a fim, a fundação. É uma fundação suíça. E eles vieram e falaram: oh, "Você é muito talentoso, e tal, você pode escolher qualquer instituição no mundo, qualquer universidade. Eles têm que te receber." Você, vai receber, você tem que receber o salário e nós aportamos recursos para você comprar livro, fazer viagem para o Brasil, te damos um suporte a mais. E pagamos o salário. Só, ele só tem que ter uma carta de aceite. Aí eu falei, bom, porque eu quero, eu quero ir para a Itália. Eu tinha muito interesse na unificação da Europa e muito apreço pelas pela centrais sindicais italianas. Porque, quando a gente foi fundar a CUT, eu viajei para ver é, duas viagens, nós fizemos, para ver quais eram... A concepção do Central Sindical. Nós não sabiam que no Brasil não tinha memória. A CGT era uma, um comando, mas era uma estrutura sindical oficial. Nós não tínhamos tradição do Central Sindical. Então, como é que organizava? Como é que fazia para o setor, para a categoria, para a instância, Congresso? Quantos delegados? Imagina fazer Congresso com 10 mil pessoas. Era uma loucura a estrutura, o gasto, a operacionalidade. Então, nós fomos ver as concepções sindicais e a Itália me encantou. A Tigiali, Tigiali, Will. A a Espanha também, as comissões obreiras, o GT, a França, a Fonso Vieira, então, a CGT, nós fomos visitamos todas as centrais e dali nós fomos construindo a concepção de central. E eu falei, eu quero ir para a Itália. Então, minha mulher, eu tinha ficado viúvo, eu fiquei viúvo em 83, eu tinha me casado de novo, e com a Regina, que é minha, minha, minha esposa até hoje, estou quase 40 anos de casado. Nós tivemos dois filhos naquela época já ali, meados dos anos 80 a Mariana e o Pedro. E aí eles começaram a estudar italiano, a Regina começou a estudar italiano, ela já falava italiano, eu comecei a estudar italiano e tal. Fui para a Itália, escolhi para onde eu ia, estavam vendo já o lugar para morar, a instituição que eu ia. Eu estava em dúvida se eu ia para a Firenze, a Universidade de Roma, resolvi ir para a Universidade de Roma, porque achava que ia ter mais relação com os brasileiros que iam passar, não ficar com muita saudade. E Firenze tem muito turista tal, enfim. Aí o Lula me chama e fala, ó, eu falei, ó, Lula, eu vou estudar o movimento sindical, o mercado de trabalho, a unificação da Europa, eu acho que isso é, nós temos que pensar um projeto assim para a América Latina, separado não temos força, nós temos que integrar a região, nós temos que pensar como é que faz isso de uma forma diferente, que não seja só uma integração comercial, institucional, mas como é que faz isso do ponto de vista dos trabalhadores, resolver, enfrentar a desigualdade, enfim, a ambição da integração latino-americana. Ah, que legal. Aí ele me chamou e falou, "Pô, seguinte, vamos fazer um acordo. Você fica para a campanha presidencial. Se eu perder, você vai para a Europa. Se eu ganhar, você fica no Brasil. Como a chance de ganhar também era muito pequena, falei, tudo bem, vamos fazer a campanha. Aí eu adiei por um ano a minha ida, eles aceitaram. Entrei de cabeça na campanha de 89, que para mim foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Foi quando a gente fez o um mergulho no, no, no Brasil Profundo. E foi aonde o Lula tocou o coração do povo brasileiro e dali nunca mais sairá. Eu acho que foi a experiência mais rica de. Porque era uma campanha. Ele nunca tinha feito campanha, visto uma campanha para presidente, nem eu, nem o Ricardo Couto. Na realidade, eram nós três que viajávamos. E o Espinosa, que era secretário, Espinosa, né? de filósofo, só o nome, era o secretário de Segurança. E a gente viajava e tal. Uh, e, e a PT não acreditava muito na campanha a gente começou a andar o Brasil e começou a ver que tinha um país profundo que se identificava era a busca do novo a, a, as lideranças políticas antigas não teriam veio naquele cenário hiperinflação, crise, o país procurava o um novo e a oposição e a disputa ia se dar nesse campo e tanto que Aureliano Chaves, Luiz Guimarães Mário Covas, Afifes, Paulo Maluf tudo virou pó e a polarização foi Lula e cola. nós não tínhamos pesquisa de opinião a pesquisa era a militância na rua que falava, a gente não tinha material, a gente levava a bandeira no aviãozinho, quando ia para um lugar, no carro, distribuía e depois pegava a carteira de identidade e o cara devolver a bandeira no final do comício para levar para outra cidade. Era tudo improvisado, as pessoas faziam as coisas em casa e era muito bonita, porque a, nossa, a gente ia gravar ali perto da Domingo de Moraes e era um teto desse de Eternite, quando chovia não podia gravar porque fazia barulho. Então, nós compramos caixa de ovo Pregamos para poder abafar o som. Era toda uma campanha incrível enfim, do ponto de vista da militante. Da... Foi ali no, no Paraná que um companheiro, que eu não lembro mais o nome, que era da área de comunicação do PT, falou: oh, todo grande movimento de massa tem que ter um símbolo. Aí ele falou de vários símbolos na história e falou: oh, Eu sugiro que o do Lula seja esse aqui. O Lula lá nasceu ali na campanha de 89. E aí, um dia, nós estávamos no comitê. É, tocar a campainha lá embaixo tal, tava final de tarde, o Lula sempre tomava um conhaquezinho naquela época, e aí estavam é, preparando a campanha, tocou e falou, ah, tem um cara aí que quer tocar uma música para você, eu falei, pô, essa hora, quem que é o Spinoff desse? É um tal de acioli diz que já fez música com Geraldo Vandré, eu falei, porra, um tal de manda esse cara subir aqui, pô esse cara é, fez músicas fantásticas, né? E aí ele pegou o violão e começou, Lula, lá, nasceu uma estrela. Lula lá. E o Lula achou fantástica a música, eu também tal, essa é a música. Tudo era feito assim, do jeito que eu estou falando. Era, era uma energia muito rica, de participação militante, nada profissional. É, na véspera do segundo turno, aí nós ganhamos o primeiro turno, era uma loucura, eu viajava com o Lula e tinha que pensar no negócio de economia, e a questão dos militares, porque eu acho que era uma das poucas conexões por cada família, e todo mundo perguntava se ia ter golpe, se o Lula ganhasse, como é que ia fazer com a hiperinflação e a crise e tal. Então, era uma tensão muito grande. O colo já era uma, uma campanha tipo da, da direita, muitas provocações, que nós íamos dividir a casa das pessoas, fechar a igreja evangélica, essas coisas que as pessoas estão descobrindo hoje já estavam lá há 40 anos atrás há trinta e tantos anos atrás. Bom, e aí nessa nesse processo de construção da campanha é, foi para o segundo turno. Na véspera do segundo turno, fizeram uma uma reunião na casa do Jax, é, que era um, um militante histórico, um empresário, uma casa bonita. E tava o Olívio Dutra, o Lula, tava o Zé de Seu é, tinha várias dirigentes do PT. E o Lula fez a seguinte pergunta: primeiro, se dá para ganhar? Segundo, se dá para governar? Aí foi rodando. E muitos falaram, alguns achavam que não dava para ganhar, outros achavam que dava, mas a maioria dizia não dá para governar. Aí chegou a minha vez eu falei: Olha, não estou entendendo essa pergunta aqui. Eu, não... eu dei tudo que eu tenho para essa campanha, inclusive eu parei de tomar café, você viu que estou tomando aqui o um mate? Porque eu me intoxiquei de café na cara, para não dormir. Eu, todas as gravações eu fazia com o Lula no estúdio. Não tinha texto, não, nem telepronto. Era só a improvisação e a energia da rua. Então, Lula, conta a história que você perdeu o dedo para a gente falar da saúde, que o trabalhador não tem direito à saúde. Era tudo construído dessa forma na campanha. E a gente entrava no estúdio ele cravava. De vez em quando saía um, uma... O um Menas, eu falei, Lula, Menas não dá. Ah, você é pequeno burguês, vem com essa preconceito, o povo entende o que eu falo, não, isso dói no meu ouvido, Lula. Menas não entra, não dá, as pessoas não vão aceitar, você tem que fazer de novo. Mas está muito boa a gravação, eu falei, é, mas com Menas não dá, Menas vai virar menos na campanha e tal. Então ele tinha uma coisa da linguagem ainda, que era a linguagem direta e tal, e, e tinha uma indisciplina também do jeito de se vestir, aquelas camisetas tamanco e tal, ele. Era, era peão e eu sou peão e vou como peão e tal. Isso vai mudar depois, mais para frente, eu vou contar. Mas foi aí. Nessa, nessa, nessa era nessa véspera do debate, segundo turno. Eu falei: Olha, eu, eu acho o seguinte, olha, não sei se vai dar ou não vai dar, nós, nós temos que tentar. O povo quer que a gente vai e nós temos que ir fazer tudo que tiver uma. Eu acho que aquela reunião deixou o Lula inseguro. É, aí o, o Freiberto também convidou ele para ir ver a CNBB na véspera do segundo turno, ele foi, atrasou, chegou cansado para caramba. Tal. Foi mal no debate, a edição que a Globo fez, foi pior ainda que o debate, nós perdemos a eleição. Depois eles reconheceram, mais tarde, né? o Alberico reconheceu que tinha manipulado o debate, tal tanto que ficaram proibidos o debate à véspera da de eleição, desde aquela época que ficou proibido a edição de debates, porque nós fomos muito prejudicados. De qualquer forma, bom, aí chegou... No dia da posse do colo, só estava eu, Lula e o Ricardo Couto na casa do Lula. Ninguém ligou. A derrota é sempre solitária, a vitória é sempre compartilhada. E também nenhum político cresce se não, não viver a derrota, porque ela ensina muita coisa. Foi uma, uma experiência importante. Eu e o Ricardo Couto levamos um quadro de presente para ele, e que, que, que era muito bonito, que eu recebi um quadro dele na casa do Cláudio Abramo em 82, 15 de novembro. Eu, eu vou contando assim, depois vocês editam como vocês quiser. Mas que era um quadro muito bonito, era uma, era uma poesia do Enfio, que diz assim, se não houver frutos, era uma árvore desenhada, se não houver frutos, valeu a sombra das folhas, se não tiver folhas, valeu a intenção da semente. Que era uma, uma, uma, uma poesia, que era coisa, que foi a campanha de 82, nós plantamos uma semente. Então, em 89, eu e o Ricardo Couto, e o Lula e algumas pessoas tal, e deu esse quadro para as pessoas que tinham colaborado na campanha, eu recebi o meu. Eu tenho até hoje pendurado na parede. Aí eu levei o quadro, um quadro de presente para ele, eu e o Ricardo levamos um quadro de presente, retribuindo o quadro que a gente tinha recebido em 82, e falamos a mesma poesia. Se, se, se, se, não, se não deu frutos, valeu a sombra das folhas, e se não deu folhas, valia a intenção ah, da Lula. semente. Ou seja, não ganhamos, mas nós plantamos uma coisa muito bonita para e frente. Então. Aí, quando chegou no final do ano, depois da eleição, eu tinha uma casinha numa praia, é, bem isolada, e o Lula falou, ah, vou passar, vamos passar o final de ano com vocês. Aí foi ele, a Marisa tal, a minha sorte é que a Marisa tinha muito medo de água, e, e, e essa praia você só ia com canoa, tinha que pegar uma canoa com um pescador para chegar e tal, ela tinha muito medo, ela não sabia nadar, Que o Lula ficou doido queria comprar um terreno lá, ela não deixou. Que ia acabar com a praia, imagina o Lula naquela popularidade, ah, os pescadores adoraram, foi uma festa, ele ficou à vontade, jogamos bola na, na, na areia e tal, aí ele chega para mim e fala assim, ó. falei, bom Lula, Legal, despedida, estou indo para Itália, como foi combinado. Nós perdemos, agora está tudo pronto, mala pronta. Tal. Falei, não, eu queria te pedir só uma coisa: organiza a minha campanha para deputado federal. Falei, Lula, que conversa, pô. Nós combinamos que eu ia ficar 89. Eu agora preciso, não vou perder minha bolsa. Não, mas só uns meses, você só organiza, ajuda a organizar aí com a turma, tal. Vou montar a mesma comissão, se trabalha nisso. Tal. Falei, tá bom. Então, adiei um pouquinho minha viagem, comecei a montar. Aí ele pega, dá uma entrevista. Diz assim, eu não sou candidato a deputado federal, meu candidato é o mercadante. E me joga para candidato, ali, abril, por aí, sem eu... Eu tive muita visibilidade para causa do debate econômico, viajar com ele, falar para a militância, ele me punha para falar em várias circunstâncias e tal. Então, eu saí candidato na última hora. Eu não tinha como recusar aquela coisa, candidatura. E você aprende que você não, é, não é você que escolhe, se é escolhido ou não. Aí virei candidato a deputado, não deu tempo do povo falar mal de mim dentro do PT, eu fui o mais votado. E, e não fui para Itaca, mudou toda a minha vida. Eu não posso nem falar nisso, perto da minha mulher que entrou e saiu aqui agora, que ela fica nervosa. Ela não perdoa nem meus filhos, porque foi uma vida de muito sacrifício essa escolha toda. Mas é a minha vida, né? não tem muito jeito, eles já sabem disso. Aí chegou, cheguei em Brasília, era uma, já era uma figura pública conhecida, tal aí veio a CPI do Collor, eu tive um papel bem destacado na CPI, um grande destaque. Chegou no final do ano, eu fiquei quatro meses trancado naquela CPI. A gente, para redigir o relatório, a gente tirava da sala, eu guardava num laptop. É um disquete, porque a gente tinha medo que tivesse sabotagem. Era um clima muito pesado, era uma pressão dentro e fora do Congresso. Foi uma heróica a CPI. Mas chegamos. Eu era da subcomissão do banco, pegou as contas fantasmas, e demoliu. Mas aí eu falei, fiz uma denúncia para o Collor, só na cap do Jornal do Brasil aquela vez, que, que ele tinha sacado todo o dinheiro dele um dia antes do plano Collor, que era a conta da Ana Cioli, que era a conta dele. Aquilo... Aí ele disse que ia me processar, que eu tinha quebrado o sigilo bancário. Eu falei, eu estou abrindo mão da minha imunidade, pode me processar, porque eu fui eleito para denunciar fraude. Isso aqui foi uma fraude com o povo brasileiro e eu não vou me defender não vou nomear advogado, não vou me defender, eu vou até o final do processo pagar o que eu tiver que pagar, porque a lei dava cadeia, a lei de quebra de sigilo e tal. Mas ele não processou nada, não tinha a menor condição política para ele. E aí, no final, quando ele tem a, a carta de demissão dele, ele pede demissão na votação do Senado, eu peguei aquilo, eu tinha um boletim chamado Conforme Combinado, eu mandei para todo mundo, falei, ó, missão cumprida, Fizemos tá Em seguida, havia a CPI dos anões do orçamento também, foi pesadíssimo, porque aí você está investigando gente que você convive, uma coisa muito desagradável. Nunca mais quis participar de CPI, só participei dessas duas. Mas eu ganhei muita projeção, aí veio a campanha de 94. Nós perdemos a maioria no partido, e o Lula era uma minoria, né? o que é hoje a CNB, o que foi articulação. A articulação perdeu para a hora da verdade, para as articulações. Nós éramos minoria, né? então tinha três vice-presidentes, eu era um dos vice-presidentes. E aí vem aquela crise com o Bisol. Nós tínhamos construído, de 89 para frente, a, a, a caravana da cidadania, que era a caravana, caravana do Lula. Era, era, era belíssima experiência de viajar ao Brasil. Eles mudam a lei para dizer que só podia imagem dentro do estúdio, para matar as imagens que nós fizemos, na nós filmamos o Brasil inteiro, era uma coisa... Então, toda a legislação eleitoral era para segurar o PT. E assim vai ser assim na próxima também. A vida inteira foi assim. E, e aí não, não pusemos as imagens da caravana, nas nossas caravanas Lula, e, e, e era uma coisa belíssima. Deu para a gente conhecer o Brasil, voltar, viajar, e ir lá no fundo do país. Tal. Aí, quando vem a crise do Bisol, tinha vindo o plano real, tinha tido um impacto muito grande na, na, na sociedade, a, a demanda social por estabilidade era muito forte. Nós tivemos uma crítica é, ao plano que era dizendo olha, a estabilidade é muito boa, o plano tinha coisas criativas, principalmente a forma de desindexação da economia, que não era a, a, o congelamento. Nós já tínhamos vivido um trauma em 86 com um o plano cruzado. O plano cruzado, fomos fazer um programa, era eu, o Lula, o, o Jacob Itá e, e o Paim. E o que dizer, né? no auge do plano cruzado PMDB, elegeu 22 governadores, dois terços da Câmara, fizeram... E depois veio o plano cruzado 2, estelionato eleitoral, desmontou. O partido nunca mais se recuperou, mas foi muito difícil aquele programa. Eu me lembro que o Jacó Itá e o Paim foram embora, falaram, não, não vamos ficar aqui gravando, não. porque aí o Lula lá explicando o plano... Não sei, se, não sei se o Jacob ficou, mas sei que o Paim foi embora, ou o Jacob foi embora, alguém falou, eu não vou ficar gravando isso aqui, não. Ele foi embora. Foi muito difícil. O plano cruzado, muito difícil. O plano real também. Era muito difícil brigar contra uma moeda, a imagem do real, e ele fazendo campanha em cima dele. Porque se o plano é bom, então fica quem fez. É, e você bater de frente com o plano era impossível, porque o povo estava satisfeito, porque acabou a inflação. Então, nós tentamos um diálogo também que não deu certo. Ou seja, o plano é, é, é importante, tem aspectos positivos mas a âncora cambial vai levar o país a uma crise... Cambial, uma crise, é um erro, porque aí é uma discussão teórica, mas ninguém entendia nada de âncora cambial, nem é o que nós estávamos falando, e a consequência disso veio só depois, fomos capitalizar na crise de 98, que foi a crise cambial, o país foi parar na FMI, quebrou, desindustrializou o país nesse período, enfim, nós tinha uma crítica que era consistente, mas politicamente era inviável, então, eu fui, por causa do plano real, eu falei, Lula, porra, mas eu que vou, estou no ar da minha campanha, da minha vida pública, eu ia ter uma votação explosiva e tal, você tem, bota, bota o Super que não perde mandato, que assim, não, não, tem que ser você. Aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele falou o seguinte, vice é uma coisa difícil, porque o vice não pode ser melhor que o candidato, senão o pessoal derruba o candidato para botar o vice. Você corre esse risco, mas com você eu confio totalmente, é você que tem que ir. E como é essa discussão econômica, você tem que ajudar a segurar isso aí, porque o PT está sangrando em toda a parte, nós temos que segurar a bancada, governador, vamos fazer o que dá. Eu falei, tá bom, só tem esse mandato que você pediu, está aqui meu mandato, vou para a vice. Aí, o balanço depois da campanha, tinha muita crítica, tal, porque nós erramos no plano real, e eu não acho que tinha saída aquilo ali. Isso, é, o plano é bom, ah, o plano é ótimo, então fica com o Fernando Henrique. Nós tentamos fazer o debate possível, programático, para acumular no processo. Não acho que tinha muita saída, esse nunca de bico. Aí, eu, enfim, em 1994 aconteceu isso. Eu voltei a dar aula na universidade no dia seguinte e fiquei os, os outros quatro anos na, na executiva nacional do PT, eh, ajudando a construção. Fui diretor de relações internacionais, eh, fundamos ali o Fórum de São Paulo, fui secretário do, do Fórum de São Paulo. Enfim, tive um trabalho interessante nas relações internacionais, dando aula na, na Unicamp e fazendo debate econômico. Eu tinha uma coluna na Folha, e era eu, Conceição Tavares, Beluso e Luciano Coutinho. Cada semana um escrevia. E ali nós fazíamos um enfrentamento, foi muito interessante, assim, em termos de produção intelectual. Aí, quando chegou em eu voltei a deputado. Eu fui o terceiro mais votado do Brasil naquela época, 98. 1998. O Genuíno foi o mais votado. O Genuíno foi muito importante quando eu cheguei em Brasília, porque ele tinha uma experiência muito rica como parlamentar, ele era um extraordinário parlamentar, me ensinou muita coisa, porque eu nunca tinha tido mandato, eu não... diferente de outros. Eu cheguei direto federal, com muita expectativa e tal. Mas foi muito interessante a minha experiência. Por exemplo, o Genuíno falava, não não fica distribuindo emenda que isso vai dar problema. Nunca distribui emenda, nunca entrei na comissão de orçamento. Há uma passagem que é legal falar. Assim que eu me elegi deputado, eu cheguei no aeroporto estava o Ulisses Guimarães. Eu falei, doutor disse sou de Mercadente. Eu falei, ah, te conheço muito, Mercadente. Tá, boa sorte, bom mandato. Eu falei, queria falar uma coisa para o senhor. Eu acho que o senhor não tinha que ter quatro presidências. Foi um exagero completo. Mas é um absurdo o senhor não ter nenhuma. O que o MDB fez contigo, você é um patrimônio do partido. Né? O pessoal não entendeu nada de política. Não pode ter um tipo de traição como essa. E eu estou aqui, doutor disse, eu tinha 36 anos de idade, o senhor tem 40 anos de mandato, eu só ter mais tempo de mandar do que eu de vida. O que o senhor recomenda para mim? Garante, vou te falar três coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é essa. Isso que aconteceu comigo, que fizeram comigo e tal. Meu coração tem uma espécie de cemitério onde eu vou enterrando os traidores. Prepare o seu. Aí a segunda coisa, ele fala, não se meta em coisa pequena, você é um cara que tem muito futuro, vai tratar das coisas grandes. Quem se envolve em coisa pequena fica pequeno na política. E a terceira coisa que eu não me esqueço, ele fala assim, se um amigo seu foi promovido, você não pode ligar, não tem problema. Se a filha dele casou, você não pôde ir no casamento, também não tem problema, você manda um telegrama. Agora, se a filha dele estiver no hospital, ou alguém da família assim, próximo faleceu, vá no enterro, vá no hospital. O dia que ele for demitido, não se esqueça de falar com ele. Porque você vai ver que na política são poucos os verdadeiros amigos, e são os que estão com a gente nas horas difíceis. Então, presta atenção quem são os seus verdadeiros amigos, porque nas horas difíceis a maioria não estará contigo. Então, foram três coisas que ele me disse que eu achei muito, muito profunda, muito sábia. E depois nós nos dividimos: o PT votou pelo presidencialismo. Né? Eu, eu era parlamentarista, o Lula também perdemos internamente no PT, nós na é minoria. E fomos para a campanha do plebiscito e ganhamos o plebiscito do, do, do doutor Ulisses. E aí, na 98 eu voltei deputado, de uma votação também muito significativa, já num outro ambiente econômico, que era a crise do Plano Real, o Brasil na FMI. Então, aí, aí nós estávamos, foi a hora de, de dar o troco de 94 Nós acumulamos pela coerência histórica, pelo debate programático, pela discussão que nós fizemos. Aí o PT começa a crescer muito, pela insatisfação, a desindustrialização, a recessão, País sem reservas cambiais, o FMI, a ortodoxia fiscal. Então, foi um período que a gente, no debate econômico, teve grande projeção, situação social difícil. Eu criei dois conceitos que eu gosto muito. Um já existia internacionalmente, mas eu, foi o primeiro artigo que eu escrevi no, no Brasil sobre isso fui eu que escrevi. O Paulo Singer sempre reconheceu: que era a economia solidária dizendo ó, com essa recessão, esse desemprego, nós vamos ter que criar uma economia solidária, fomentar os microempreendimentos, cooperativa, disputar pequenos créditos, enfim. E o outro foi o desempresário, que até hoje eu não consegui emplacar, que não existe no, no vernáculo. Existe empregado e desempregada, mas não existe desempresário. E o desempresário, esses 800 mil que quebraram nessa crise, é uma situação muito difícil, porque o cara é, fica devendo... Tem dívida financeira, dívida fiscal, dívida trabalhista, não tem seguro-desemprego, não tem nenhum mecanismo de proteção. PT precisa olhar mais o micro e pequeno empresário. Nós fizemos muita coisa pelos pobres, e nem tanta pelos micro e pequenos empresários, pela classe média. Nós precisamos olhar com mais atenção esse público, que no Brasil está muito desamparado. O micro e pequeno empresário no Brasil é 29% do PIB. Na Itália, 65%. Na Alemanha, 60%. Você não vai distribuir renda se você não fortalecer esse microempreendedor empreendedor e criar políticas específicas, enfim, não é o tema que nós precisamos fazer. Bom, aí na campanha de... eu Estou indo de campanha em campanha. 2002, 98 eu estava na coordenação da campanha do Lula também, nós perdemos, era uma campanha muito difícil. Brizola foi nosso vice. Hum, uma passagem muito bonita, que acho que ninguém não tem muito conhecimento. Quando nós fomos para segundo turno, em 89, 1989, nós fomos pedir apoio do Brizola, o Rio de Janeiro, no apartamento dele. Bom, o Brizola começou aquele jeito, as perdas internacionais, pi, pi, pi, lula, tal... É... Você... você disse que eu pisava no pescoço da minha mãe para ser presidente, não se faz. Eu falei, ah, mas você me chamou de sapo barbudo, o Brizola, e tal, e não sei o quê, e pi, pi, pi, tal... Aí ele começou a contar a história do trabalhismo, lá atrás, do, do Getúlio, que foi o Getúlio, do Jango, da resistência ao golpe, do exílio e tal. Aí, no final, ele fala assim, a história é que nem uma corrida de, de, de, de bastão. O Getúlio passou o bastão do trabalhismo para o Jango. O Jango passou para mim, no exílio, e eu fundei o PDT, queria ter refundado o PTB, não consegui. É, e eu... Sustentei esse bastão até agora, Lula. Mas eu reconheço você, porque ele falou assim: Lula, nós, você tem que me apoiar, porque nós empatamos. Eu falei: como empatamos? Eu tive 500 mil votos a mais que você, Brisson. Eu que você me apoia, Você não quer apoiar? Apoia, mas eu vou disputar o segundo turno. Tem empate. Não, mas eu tenho melhores condições de vencer. Eu falei, não tem essa questão de condição. O povo escolheu. Aí ele falou: não, você resistiu, você fez bem. Então, o Getúlio passou o bastão para o Jango. O Jango passou o bastão para mim. Está aqui o bastão, vai e disputa. Coisa muito bonita, ele pegou o fio da história da luta trabalhista no Brasil e disse que o Lula seria o herdeiro dessa tradição. Em 98 ele veio ser o vice. Ah, é, em 94 eu fui vice depois em 98 ele foi ser o vice do, do Lula. Bom, aí nesse período, 98-2002, foi o período das privatizações, da crise, da FMI, o PT crescendo, acumulando, é? ganhando projeção, amadurecemos, nos organizamos, voltamos a ser maioria no partido. Que era uma coisa importante para estabilizar o partido. Aí montamos a coordenação da campanha e tal. E aí eu fui ser candidato ao Senado. Eu, na realidade, achava que eu tinha mais perfil para ir para o governo. Mas o genuíno queria disputar o governo. E ele tinha precedência, era deputado há mais tempo, eu tinha tido mais voto que eu para deputado em 98. Eu fiquei sem mandato quatro anos. Ele foi o primeiro do Brasil, eu fui o terceiro não do PT, de todos os partidos. Foi uma votação extraordinária. Chegou em 2002, e saí para o Senado. Foi uma campanha muito, muito bonita, muito forte. Tive 10 milhões e meio de votos, fui o mais votado da história, cheguei com muita esperança do meu mandato. Eu era muito cobrado, o pessoal dizia não, você não vai para o Senado, você vai ser ministro do Lula e tal. E eu falava, não, eu vou para é, o Senado. O Jô Soares, inclusive, me entrevistou e falou: é, se você não for, eu vou te cuidar, você tem que ir para o Senado, não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou para o Senado, estou pedindo vou porque eu vou para o Senado. Eu posso ir para o Ministério, não tem problema nenhum, mas eu, a princípio eu vou para o Senado. Aí na primeira reunião, é, do, no Entre-Apos, tem uma cena muito interessante. Entre Atos foi legal também, porque o, o, o João Moreira Salles queria fazer o filme, o disse de era contra, eu era a favor. E eu banquei o filme para o Lula. Eu falei, eu não tem o menor problema filmar a campanha. E a gente tem um documento histórico como tem a campanha do Kennedy. Senão não fica nada, Lula. Tem que ter documentário, tem que filmar. Pô, sempre a mesma história. Agora, no, no, no Democracia em Vertigo, foi a mesma discussão com a Dilma. A Dilma tinha dez pés atrás. E eu defendendo que tinha que fazer o filme. O filme ganhou, né? foi, foi pré selecionado para o Oscar ganhou um monte de prêmios, tal. e no e no caso do, do, do João Moreira Salles a mesma coisa e aí o na cena final no dia que a, o Lula ganha a eleição nós estávamos no hotel o Lula falou não, hoje não quero que filme não sei qual é o resultado não quero que filme tal. e o João Moreira Salles deu para minha filha que tinha 15 anos a Mariana a câmera e falou filma o que dá aí Mariana e a Mariana filmou assim. Então, a cena que o Lula é candidato está até no um agradecimento, é da minha filha. É, e a minha filha depois fez um filme, Piripicura, de povos indígenas, que foi para o Oscar, foi selecionado, ganhou todos os festivais do Brasil, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Holanda, ganhou o Prêmio de Direitos Humanos. O um filme é um documentário lindo. Vocês vejam, Piripicura com K. E fez a produção do Democracia em Vertigem. Ela continua sendo documentarista. E hoje ela é júri do Oscar, foi as cinco pessoas do Brasil que é júri. E tal. Ela, ela, eu nunca falo essas coisas porque eu separo meus filhos, cada um tem a sua vida, a sua identidade, eu não associo, nunca divulguei esse negócio, da, da participação dela no Democracia em Vertigo, a gente mantém total identidade, cada um com a sua, com a sua identidade, é uma coisa muito importante na formação dos filhos. Foi importante para mim. Na relação com meu pai, é importante na formação dos meus filhos. Se respeitar o que cada um escolhe, o caminho. E ninguém tem que explicar pai e nem tem que pagar por isso. Cada um tem que ter a sua identidade e responder pelos seus atos e pelo seu caminho. Então, a... aí depois, no final, tem uma reunião que é filmada, que está o Lula, o Zé Seu, o Genuíno, o Dulce, Marco Aurélio, Gustiguei, Gilberto e eu que é um pouco a primeira reunião do governo, que a gente fica sabendo ganhar a eleição e começa a pensar o governo. E depois o Lula fez uma reunião semelhante, em Brasília, já na Grande do Torto, para montar o governo. Ele abriu falando assim, ó, tem dois aqui que podem escolher o que querem ser, o resto eu escolho ou não. Já disse, oh, por tudo que você fez no partido, você pode escolher. Eu acho que você devia ir para a Casa Civil. Mercadante, por tudo que você fez comigo esses anos todos, você pode escolher pela votação que você teve, o que você quiser. Eu acho que você devia ir para a Fazenda. Aí eu falei, Lula, eu me sinto muito honrado com o convite, mas eu acho que você está completamente errado o que você está fazendo. Você, ministro, você pode escolher aí 150 milhões de pessoas, não sei qual era a população na época. Senador só tem 81. Só 15 senadores votaram em você no segundo turno. Você vai pegar ali ACM, Bonhaus, Marco Maciel, Álvaro Dia, Demonstres, é, Romeu Tuma, Tássio Gereissat, Artur Vigino, você imagina o que que vai ser Efraim, o que que vai ser esse governo? O MDB estava todo com o PSDB, Sarney, Renan, essa turma toda. O Juca era do PSDB. Então como é que você vai governar, Lula? Que forma é que você vai governar, Osmar Dias? Então não tem como. Eu estou condenado a ficar no Senado. Vai ser uma luta provar o que quer que seja e tal. Aí ele ficou muito Demorou um mês para anunciar o ministério, ele ficou engasgado com essa história, não gostou. Mas, depois de uns seis meses, ele falou você tinha toda a razão. Porque ele viu cada cada votação era um parto do Senado. Eu era líder do governo, eu tinha que... Eu brincava que era São Sebastião, cada dia uma flecha. Porque, quando você é do governo, é o seguinte, todo dia é VDM, tem um VDM, vai dar merda. Todo dia o governo tem uma. O ministro, na hora da crise, some. E o líder do governo explica, porque a televisão vem para cima de você, a imprensa tal, você tem que explicar. Então, eu tinha dois assessores o tempo inteiro comigo, um olhando a imprensa e o outro vendo no ministério como é que responde, qual é o problema, e eu fui, enfim, me especializando em responder sobre os problemas. Mas eu fiquei no Senado, depois fui candidato ao governo em 2006, 2010, tive 35% dos, dos votos, 35, pouco faltou 0,6% para ir para o segundo turno, fui mais votado da história do PT, mas o genuíno com 28% foi para o segundo turno, eu não fui para 0,6%. Porque o PSOL teve menos, menos de 0,1%, mas me tirou do segundo turno. Mas faz parte, nós fizemos eleição em dois turnos por causa disso. E aí, depois de... Dois, eu não queria ser candidato ao governo, eu estava eleito para o Senado, tinha reconstruído a minha reeleição, mas também outra vez a mesma coisa. Chegou em maio, o Lula inventou aquela história do Ciro Gomes, aí o Ciro Gomes chorou, disse que não ia transferir o título para Pindamonhangaba manhã Gaba e não sei o e tal que o filho ia ser o candidato. Aí o Lula chegou e falou, ó, oh, você tem que sair. Eu falei, pô, mas é a Dilma também, você tem que sair, tem que segurar a campanha da Dilma, é uma candidata nova, tem que segurar São Paulo, São Paulo é sempre muito difícil tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu abri mão do meu mandato de senador, dei para a Marta Suplicy, que depois votou no golpe, e fui para o governo. E do governo aí fui ser ministro de Ciência e Tecnologia que é um ministério muito interessante, é pequeno, mas é um ministério que tem inteligência das ciências duras, biologia, física, química, dessa área mais, mais das exatas, das ciências exatas. Mas é muito interessante, é inteligência pura, é uma coisa que você debate com gente que pensa, que reflete, CNPq, pesquisa, sociedade do conhecimento, tecnologia da informação, transição digital, transição ecológica, é muito rico. Depois fui ser ministro da Educação, que é o ministério mais extraordinário que eu passei. Fizemos coisas... Agora mesmo saiu um estudo do PNAIC, Plano Nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa que nós fizemos para formar os 300 mil professores e professores alfabetizadores, e que o INEP fez um estudo, parece que está sendo censurado, mas deve sair matéria sobre isso, dizendo que o programa foi um êxito e eles acabaram com o programa. Não acabaram com um monte de coisa e resolvemos o negócio do Enem, que foi uma porta de entrada para as universidades, organizamos a carreira docente, que foi o melhor reajuste salarial que teve, organizamos a carreira a partir dali, tem que ter doutorado para entrar, tem algumas mudanças importantes. Então, foi um período, e o que eu mais tenho orgulho é a lei de cotas, que mudou a cara da Universidade Brasileira. Quando eu fiz graduação, só tinha um negro na minha sala, o Francisco. Depois, quando eu fiz mestrado e doutorado, não tinha nenhum. Então, nós mudamos a história da universidade. Quando eu saí, segundo segunda vez que fui ministro da, da Educação, é, 35% dos formandos que fizeram a Enad eram o primeiro da turma que tinha o um diploma universitário. Isso é uma mudança intergeracional, uma mudança extraordinária. Né? É, é o filho do porteiro, que o Paulo Guedes não gosta. É, e isso mudou... Eu, a perspectiva da classe trabalhadora. Então, esse processo de inclusão educacional acho que foi das coisas mais... O Reúne, o Prouni, ela fizeram uma coisa fantástica na educação. E também na alfabetização, que é a base de tudo. Quer Se a criança não aprende a ler e escrever, nada mais vai acontecer na vida dela. É, toda a vida escolar depende disso. E, e uma criança de uma família não letrada, ela tem um vocabulário que é um terço da família letrada. Então, ela tem dificuldade de aprender a ler e escrever porque ela não sabe nem falar o vocabulário. E o que, que acontece? 75% do problema da alfabetização estão em 25 mil escolas. Quais são? As que estão na pobreza, na periferia das grandes cidades, no semiárido nordestino, população ribeirinha. Você sabe onde está o problema. É ali que você tem que enfrentar. E nós estamos fazendo um esforço gigantesco para isso que eles desmobilizaram. Então, essa luta pela e todos esses programas, né? debatei isso no Senado, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, tudo foi uma luta, mas que valeu a pena, e depois no governo você realiza muito mais nessa experiência executiva. Fui para a Casa Civil, numa fase muito crítica, nas manifestações de 2013, na hora que aquela multidão na rua de um me chamou, você tem que assumir a Casa Civil, teve que a minha vida sempre foi roer osso, pegar, nunca me deram filhão minhão para comer, sempre foi pau, na hora da confusão chama o mercadante aí para segurar. É, eu fui, enfim, seguramos, conseguimos a reeleição, uma eleição muito difícil, já havia uma rejeição forte ao PT, e veio a, a, a crise que não bateu, que nós conseguimos atravessar em 2008 e 2009, e chegou forte em 2014, queda das commodities, a maior cerca de 80 anos, bateu na alimentação, na taxa de juros, serviços, enfim. 2014, chegamos com dificuldade, mas ganhamos no finalzinho ali, quando entra o Nordeste e o Norte. E depois é... mas perdemos o Congresso, a maioria é conservadora, a conspiração começa antes da posse. O primeiro artigo do Merval no Globo falando em impeachment é antes da Dilma tomar posse. O Gilmar, na época, antipetista, Mendes, que depois mudou de atitude, virou um garantista importante na história da justiça brasileira, ele dizia que ia fazer a maior devassa na história da campanha, que a Dilma não ia tomar posse, enfim. Então foi tudo muito difícil. E a conspiração e o golpismo, a política começou a sabotar a economia no dia seguinte, em 2015. Foi muito pesado aquele período ali na Casa Civil. Eu acho que nós cometemos um erro estratégico, era a minha posição, de dar para o Michel Temer a articulação política. Ele não montou uma base para Dilma, ele estava montando para ele. Então eu falo, não, o mercadante criava obstáculos. Eu falava ah, para Dilma: isso aqui é um absurdo que esse cara está fazendo. Ele está com a caneta na mão montando a base dele, não tem nada a ver mais com você eles vão formar uma maioria né, golpista dentro do plenário, e foi o que aconteceu. Saí da Casa Civil, a resistência era muito grande, a Lava Jato, não tinha como... Eu não via como é que a gente ia reverter aquilo. É... Fui, voltei para o MEC, que para mim foi, foi muito prazeroso, concluí o governo MEC, veio o golpe, que era a agenda neoliberal pressionando, era o desmonte dos direitos, eram as privatizações, era a reforma da Previdência, tudo isso estava na pauta e nós não estávamos cedendo. Nunca cedemos a essa visão neoliberal. Acho que cedemos no ajuste fiscal. O Levi era um fiscalista e foi um erro político. Tinha um problema fiscal, mas foi um erro político, mas não na agenda neoliberal. Ela nunca aceitou e nunca cedeu. E aí, quando acabou, nós saímos do governo, eu disse numa reunião para os companheiros, falei, olha, eu não sei quem é que ia ficar com o Jango lá, mas se a Dilma sair, ela não sairá sozinha do Palácio. Eu vou estar do lado, qualquer que seja o cenário. Espero que vocês estejam juntos, que a gente vá. Tinha vários ministros, várias lideranças naquele dia no Palácio do Planalto, e ficamos juntos. Foi muito difícil, né? a Lava Jato, a prisão do Lula, a criminalização do PT, uma fase muito crítica, muito difícil, e coisas absurdas, do tipo o PT quebrou o Brasil. Nós deixamos 370 bilhões de dólares em caixa, Hoje seriam 2 trilhões de reais. Só a desvalorização do real já deu para financiar vários programas sem impacto direto na dívida pública. E nós entramos, a dívida pública era 65% do PIB, 62% do PIB no governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida líquida. Nós trouxemos para 35%. Você tem que tirar as reservas, que é a dívida bruta, porque não tinha reserva, as reservas eram da FMI, e nós calculamos as reservas. E quando nós saímos, estava 65% do PIB. A dívida voltou a ser o que era na época do Fernando Henrique. E nós deixamos 370 bilhões de dólares que não tinha. Então, é um absurdo essa, essa leitura. A história vai desmontar isso. São cinco anos do golpe agora. Dia dois, nós vamos lançar um balanço dos cinco anos do desmonte de políticas públicas e estratégicas. Estamos trabalhando forte na Fundação Perseu Abramo. E quando nós saímos, eu defendi a gente montar os NAPs Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Na época, não tinha muito para onde ir, o Instituto de Cidadania estava na fase muito difícil, mas acabou ficando um pouco ali, mas de lugar nenhum. A Fundação tinha um programa de trabalho que não deu muita atenção, porque eu não queria dispersão dos ministros e dos gestores. Era importante manter algum nível de organicidade para monitorar as políticas públicas, defender o nosso legado e apresentar alternativas para as bancadas, que foram os NAPs. Hoje, nós temos 24 NAPs, fizemos o nosso... Depois desse trabalho de resistência, eu vim para a fundação e trouxemos, queremos um centro de autoestudo, fizemos aqui o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, que eu acho que é uma síntese importante, é um ponto de partida para o programa de governo, com várias inovações, discutindo o papel do Estado, que eu acho que agora com o Biden ficou muito claro que os países ricos na crise estão abandonando o neoliberalismo e a ortodoxia fiscal, o Estado mínimo, eles pregam para fora o que eles não fazem para dentro, e nós precisamos ter um plano de reconstrução e transformação, auxílio emergencial, vacina, combater o negacionismo. Acho que os NAPs têm dado uma contribuição muito importante para o PT voltar a estar na fronteira do conhecimento, trazer os pesquisadores intelectuais, trazer o debate, a crítica, pensar com liberdade, porque dentro da estrutura partidária tudo é mais complexo e mais lento, mas oxigena, alimenta e fortalece. E estou defendendo nos estados a gente criar os NAPs, Núcleos Estaduais de Políticas Públicas. Já criamos vários em alguns estados, vocês, por favor, se engajem nisso, eu acho que pode ser muito importante para a gente começar a pensar programas estaduais. É, para terminar, quando o, eu fui visitar o Lula uma vez, lá no Instituto de Tandania, eu tinha tido a informação que ia ser preso. Eu falei, oh, eu vou te dar uma informação. Não é uma avaliação, você vai ser preso. Falei, ah, os meus advogados não acham isso. Eu falei, que nem, se quer ouvir os advogados, você ouça, eu não estou te dando uma avaliação, estou te dando uma informação. Você vai ser preso, se prepare. Aí ele levantou, andou para lá, andou para cá, tinha ficado viúvo, né? Aí ele falou: é "Mas eu estou tendo mais namorado, tem uma coisa boa. Pelo menos não vai dar briga entre ela. Vou ficar preso mesmo resolvo esse problema, porque eu não estou muito para casar não. Estou tô, tô meio quieto agora e tal. Ele, ele sempre tem uma coisa assim. Ele tem uma inteligência emocional extraordinária." E no dia da prisão eu estava lá no sindicato, né? E a Mariana estava filmando. Aí ele falou: "Pô, a Mariana estava aqui na minha no dia que nós ganhamos, agora está me filmando de novo aqui fazendo esse documentário, né?". Eu falei: "É". Ela falou: "Estão bem seus filhos, né? O Pedro também está super bem, então". Eu falei: é, "Meu filho fez Harvard, fez Cambridge, mestrado, filho, tá super bem". Ele falou: "Esses dois estão muito bem". Eu falei: "Então, é, mas em casa está muito difícil, meu Ajuda a cuidar deles aí, porque não vai ser fácil para meus filhos. Sem a Marisa eu preso". Sei nem como é que vai ser tal aí eu, eu fiz o que eu pude com o Cláudio com alguns dos meninos tal ajudamos aí algumas coisas aí eu fui visitar algumas vezes ele lá na era duro ver o Lula naquela salinha de 15 metros quadrados tancado ali um desperdício de energia de a figura extraordinária que tinha tanto para contar para o Brasil mas montamos o um grupo de Puebla nesse período pusemos ele na cadeia no grupo de Puebla reunimos as principais lideranças da América Latina somos um dos coordenadores Todo mundo está ali, o Pepe Murica, o Alberto Fernandes, o Rafael, o Lugo, o Evo Morales, o Álvaro Linheiro, enfim. Conseguimos reunir um grupo bem interessante de discussão, de formulação. Ele tem. E que nasceu defendendo o Lula lá. Muitos foram visitar ele na cadeia, né? Bernie Sanders. Eu fui com o Chomes, que visitar ele, que foi uma coisa fantástica. Então, acho que nós conseguimos... E aquela vigília foi uma coisa extraordinária. É o um partido que tem uma militância daquela, que ficou 580 dias na porta. O Lula entrou para a história como Gandhi, como Mandela, como as grandes figuras que viveram um processo semelhante de injustiça. O Fidel, pesada. então é um... E esse sofrimento dele, perder o netinho que ele mais convivia, amava, o irmão, que era uma figura... Fantástica, enfim, foi muito doloroso. Então, eu acho que ele ficou mais humano, mais sofrido, mais sábio. E a relação dele agora é só com a história, é deixar uma memória, ele não tem outra preocupação. Então, eu confio muito que nós faremos um grande governo, acho que temos tudo para ganhar essa eleição. Eu estou otimista, acho que não vai ser fácil. O sistema extrema-direita vai ficar aí, vai dar muita dor de cabeça, está se armando, nós temos que ter muito, muito cuidado, fazer uma política ampla. Essa, essa revogar a Lei de Segurança Nacional, a defesa dos valores democráticos desde agora. Eles podem aquela coisa, tentar disputar, mas levar em qualquer condição, como tentaram na Bolívia, como tentaram nos Estados Unidos, no Capitólio. Nós temos que estar muito preparado vamos viver uma campanha muito tensa. Mas vai ser muito bonito ao mesmo tempo. Acho que o Lula está muito sólido, muito forte, muito motivado. E... E a minha relação com ele já tem mais de 40 anos, já tem aí, já está quase fazendo 50 anos de história, meio século também. Acho que eu vou chamar ele para a festa junto com o Socorro. E foi um aprendizado fantástico, fazer porta de fábrica, ver ele falar, ver ele articular. Foi uma grande experiência, uma grande vivência para mim. Me trouxe muitos sofrimentos também, conexos. Muito não é fácil, a gente está cheio de cicatrizes, muitas marcas, mas nós estamos com a mesma motivação daquele jovem que um dia na universidade foi organizar um ato para o Alexandre Manu que lembra. Nosso compromisso é com a história, com um país mais solidário, mais justo, democrático, livre e soberano. E acho que essa construção passa pelo PT como principal instrumento. É um partido com muitos defeitos, mas enormes qualidades. É importante o PT saber se renovar, não se burocratizar, tá? e a militância continuar inquieta, continuar com liberdade para falar, para questionar os dirigentes, para cobrar. A fundação também tem um papel nisso. Não é fácil para os partidos, às vezes, olhar a fundação dessa forma, mas ela tem que ser um pensamento crítico, renovador, transformador. E, mas, principalmente, para a gente construir um projeto pós-Lula, que isso também virá um dia. Então, nós temos que consolidar esse processo e beber nessa fonte, porque ele tem uma coisa... Como ele não tem uma formação ortodoxa, teórica, ele aprende em cima da prática. Ele está sempre aberto a ouvir. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, muitas vezes, a né? tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que a gente fala. Como eu já falei demais, vamos ouvir um pouco. Então, é isso. Estamos saindo do Lula livre para o Lula lá. E, mais uma vez, estou eu aí, desde a primeira campanha de 82, entrando em mais uma campanha presidencial, eu tive em todas. Eu Acho que é meu, minha assina histórica. Mas estou no lugar que eu gosto, que é esse de estar ajudando a acumular, a pensar, como foi no começo de toda essa trajetória.